Eu tô sem arma, velho. O que que tu tá falando? Oi, gente! Todo mundo subiu, todo mundo subiu? Eu vou abrir! Vai! Então vai lá, sobe a batineira, caralho! Sai todo mundo do meio, sai todo mundo, sai todo mundo do meio! Sobe a chuveira, Vai, vai, vai! Calma vai. aí, gente! Meu Deus do céu, gente! Calma, não pode! Não... E aí, vai, gente? Não... Eu tô gravando, gente! Cadê a chave! Bora gravar aí, vamos ganhar aí que eu tô gravando. Cadê a chave, mano? A chave sumiu. Dentro do teu cu. Já usou pra missão, já era. E aí, qual é o objetivo, gente? Que isso? O nome do teu canal, mano? Que isso? É, tá no meu nome aí, ó. Tá no meu nome. Você vai me dar uma passadinha então. Que nome grande só unir já foi aí, hein? Gente, tem... tem tá alguma coisa aqui, ó. Não me erro, grande aqui, correndo atrás. Eu não tô entendendo. Não, não, não, não. É isso que estamos fazendo. Eu, eu, eu tô falando, é isso que é isso, paiinho? muita gente falando aqui tempo, velho. Dá pra entender nada. Ah mano, três pessoas morreram com o mesmo zumbi, velho. Ah, véi tá um Zumbi radical, véi Zumbi radical, véi um. filho Que susto, vai, vai, ah, mano. Uh! Como, de, como falar um por um aí, velho? Pelo amor de Deus, gente. Não tem nem bala isso que eu peguei Tá aí, mano? Tá aí, gente Mano, ninguém ajuda aí também não, né? Cadê tu, Sasso? Eu te ajudo, mano. Quem tá precisando? Isso aqui pelo menos dá respaldo. Mano, é muito bicho, velho. Tá bem, cuidado, daí, tá cuidado. Que isso, gente. Tem carne. Gente, tem carne aqui, frango pra nós comer, ó. Coração. Olha que delícia. Ah, mano, você viu que tá na loja, velho? Muito pelão, mano. Que tá na lavanderia, muito pelão. Eu sempre morro pro mesmo zumbi, velho. Isso é louco. Gente, o que, que é isso? Tem um nome erro aqui, gente. Eu não sei tem... o que, que é isso. Meu pai tá me pegando. Não. Ai! Ah, já... não já Não, velho. eu morri de novo. Eu não tô conseguindo. Ô oh, não, vou sair de cima desse carro nem pau, velho. Vai ficar louco. Ô mano, se alguém tiver uma, uma arma, mano. O Pode me dar ela aí pra mim, ver se eu tenho uma munição pra ela. É tu mesmo, é Luiz, tá na hora? É, eu mesmo. Olha olha, olha Qual a munição dela? Pega uma, pega Eu tenho, tenho, tenho 762, 9 mm litros, 45 ACP, 357 e 556. Que isso? Eu não quero morrer! Caralho, mano, nós estamos... É Luiz, somos só dois anos, filho E eu e o Bruno, só aqui, filho Não, não, não, não Não, não, não Faz uma hora, desde que isso começou Eu não, senhor, eu não, não consigo entender Encontrei esse cara aqui na rua aí. Uh! Massacre da ferro eléptica Massaque da ferro elétrica. Foi gostoso Ai, meu filho Ai, finalmente achou a aula, velho. depois de muito tempão então. Eu oh, ainda bem, hein? E aí? E aí, tudo bom? E aí, mano? Ele não morre, velho. Meu depois Deus, o tio morrer. Lúcio! o tio Lúcia de eu novo, Morreu Cê tá Não há sala no inferno, não há mais Eu sala morro, no inferno. Tem mais um, matei, matei. E Eu aí, tio Lúcio. Lúcio? Ah, ele saiu, foda-se. Quem é que morreu dele? Pode escutar quem é que morreu? Eu morri. Gente, o que é que tem que fazer nessa desgraça? Só apertar C, mano. Né, aí que vai lá um o controle. Vamos, todo mundo junto. Vamos embora. Quem é? Nossa! não louco não sei. feio Vai e vai ajudar, mas passa uma arma assim lá Alô! Biel! Me ajuda, por favor! Eu achei uma arma, Seguindo o objetivo, Seguindo no objetivo aí Mano, eu achei que era alguém que subiu naquele naquele onde. Ô gente, eu quero comer Serve uma pizza, por favor. Gente, eu quero comer mesmo. me serve um x tudo, por favor. Eu sou eu não tenho uma arma, só não ouviu. Tem arma aqui, onde que tá, eu tô. Tem uma pistola oh. que vai ser o primeiro. Eu não, não vou te trazer uma. Já tem já, já tem. Pô, essa menina aqui é uma gostosa, velho. <risos> Surpresa! Nossa spray. Nem olhou o bobó. Gente, ó, a Vanessa aqui, gente. A Vanessa aqui, hein? Pô, matou a Vanessa. Vambora, porque estamos, estamos no som aqui, viu? Pra dar e vender. Eita, bora seguir a gostosa aí, gente. A gostosa é a líder. Opa! Opa. Bora, filha! Esse aqui ficou de 4, gente. Alguém eu tem bala 357? 5, 8? Eu tenho, mano. Vem vender, você ficar... dá um pouquinho Tô precisando de um pouco, 357, 762, 556 Vai promoção Promoção é safada? Promoção grátis 45, 45 ACP Faz promoção pra mim é. A é dor tudo... que eu sou o grande também. Uma bomba terrorista aqui ó. Isso aqui ó. Se liga. É um teste. Sai do mãe, você vai morrer. Misericórdia, o que, que foi isso gente? É, é, é tudo que eu tenho. Como é que... Roubaram minha munição pra eles. Nossa, mas crianças, hein? Você é louco. Oh, cadê o Espartano? Espartano? Cadê tu? Ok, mano! vou pegar! Mano, que que é isso? Tem uma mensagem, uma mensagem de erro aqui só eu que vejo isso? Aqui, Será que é que só eu cadê o Espartano? Eu de, Oi, de novo! Eu sou louco! Não é possível! E é um inimigo ainda, erro! E viu nada? Ah! Okay, okay. Não morre, de desgraça. Acabou minhas balas e não morre. Tô Cadê erro. Meu Deus, Vanessa de novo. Vanessa voltou, gente. Vanessa rastejando aqui. Ah, ela tá me comendo, gostou? Ah, essa arma não funciona. Ai, gente, ela tá me comendo. Ah, vou ter que andar isso tudo. De novo. Meu Deus, tem alguém aqui também. Ué, tem gente aqui também, Ó uma m Ai, da minha frente, porra tá infectado tentando matar pelo menos matou o zumbi eu pelo menos matei o zumbi eu tenho responde ué que que que que foi eu matei o zumbi eu tava infectado eu não matei você matou aí ó minha morte tá no morrível vão gente socorro meu deus tô chegando é o Gil sei lá o que mano você tá vendo aqui zumbi? É que eu tô vendo lá como é que eu vou passar lá Vambora, filho. <risos> Morre, mano. Aaaaaah! Que é, Puta que pariu! Oi. Pode ir. Alguém pega a chave? OPA Aaaaaah! Peguei a chave. a chave. Gente... Eu... Gostosa me protege Me protege gostosa né? Ai meu Deus, então, mata ele Quem tá com Alguém tira a válvula, válvula. Ah, Alguém tira válvula aí, mano Quem tá com uma saricula? Ninguém Tem que abrir o bagulho de esgoto ali, cara Tem que ter alguém com uma velho! Oi Oi, tudo bom? Tudo Opa! Você tá linda hoje Precisamos de alguém ter uma sarica, a gente precisa ir pro esgoto, velho Tem um erro tô... Quem, pistola... Quem pegou uma pistola 9mm? Quem pegou uma pistola 9mm? tá Olha, a tensão, a tensão. A tensão. Olha no esgoto aqui, ó. no esgoto aqui, ó Quem tá com a pistola 9mm? Tem ilusão pra caralho lá, caralho. Cuidado que tem... 9mm, não. Meu Deus que sujo, pensei que fosse zumbi isso aqui ué. Ó o céu, alguém com o microfone dourado eu não sei o é que eu tá baixo do microfone Sou eu não? Falei pra não descer aí tu o cara faz? Sou vida é. louca! Sai da minha frente! Sou vida louca! Ai gente, me ajuda por favor! Ai gente, tá me estrupando! Gente, tá me estrupando aqui, gente! Gente! Gente, pelo amor de Deus! Ai ai, eu dropei aí, viu? Eu acho que no chão o mano fecharam a arma. Eu não tenho arma, não é isso aqui, olha é isso aqui. Não, tranquilo, vai, mado. Isso é por aqui, ó. Esporta não. O galão aqui, ó. Que horror, gente. Vou pegar o galão. Não aí é da missão. Isso aqui é da missão. Nossa, tijolos. Eu também tô missão de 12 aí, mano. Eu também tô eu tô precisando. Eu acho, eu tô beleza? beleza. É que eu o a minha pistola sem querer no desespero. por é super bacana. Alguém eu não sei se eu no pai do com barra carregada aqui agora. Se eu achar é ela. Alguém viu, Alguém viu uma mano? Não tipo de Ah, ela tá aqui, ó. Ela tava dropada aqui agora. Ah, porque eu não gosto ela, eu acho bastante missão dela. Qual a acho missão dela? É 308? Ou é uma 22? 22. Ah, não entendi. Ah, não, tem missão dela sim. Eu não fui nem alguém, tá perto, eu dou a munição. Mano, ela tava dropada ali, ó. Alguém tá perto, 22. Alguém tá com uma faca de volta. Eu sou muito matador de zumbi, velho, você é louco. Eu Agora, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Mano, não lá sem uma arma de mão, pelo menos. Eu vou esperar todo mundo morrer. Gente, bem todo mundo sem arma de mão. Eu vou, eu vou, eu sou vida louca, vocês sabem que eu sou vida louca, eu desço aí e mato todo mundo. Vai vagabunda. Você que suicidou, mano? A vida mas é chique. difícil, mas. A vida é difícil. As né? meninas primeiras. É, é, é, tá oh, me dá licença, eu também sou um jogador louco. Vamos, vamos, vamos. Vamos dar uma pá aí. Deixa eu pular. Uma pá, uma arma, de um, mão, sei lá. Um... Ah, eu tenho uma pá. Ah, eu tenho uma machado aqui, tem. Aí tem tudo aqui. Não dá. Sem nada, não dá. Tá. corredor, velho. Vamos voltar tudo pra pegar a munição, filho. Eu tô sem ela agora. Eu acho que vai dar uma a morrer, mas. Vou os cantos que nós não multi. De... Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei, eu tá achei. procurando. Se alguém achar a bala 357 me dá, mano, que tá acabando. Eu tô lá no surpreso. Tem uma munição 45, mano. Eu preciso de alguém aqui no objetivo, mano. Eu tô morrendo. Eu tô tentando chegar aí, mas. Eu tô sem um da lá, acho que não de uma aqui. Eu tô pegar de mapa não? Eu tô Tururu Tururu, ninguém tá me vendo Corre, corre, puto Corre, puto Gente, tem um esquerdo Gente, tem um esquerdo, ó é. Que que é, hoje? Eu faço, eu também coloco tem um esquerdo, viu? Ai, morri Morre essa desgraça, morre, de Satanás Vai ver todo mundo? Vai ver o nosso lugar, Gente, não morre. Chocado. Chocado que eu vou morrer. Ô oh, mano, não sei como é que eu vou não, mano. Quem tá aqui na casa aqui com o esquema na mão? Eu tô com esquema na mão, mas não tô esquisando ninguém. Tô passando a vara em todo mundo, véi! Ô louco, como é que eu sobrevivi disso, mano? Mano, tu tem uma sério? É? É que ainda tem que não tem, Caralho, não chega a atrás de mim velho, que susto. Mano, outra tá de bala, meu Eu, tá de... eu tô com uma tá fazendo Corre, porra, Você tá fazendo isso agora, Meu Deus, meu Deus. É que ela não... Ele... Eu não como. Pai, mano, eu não te vi, seu filho da puta. Vambora. Tirando, Oi, me ajuda, ajuda. pessoal, na moral, velho. Me abraça. Me ajuda, uma chave de fenda. Me ajuda. Ai, bufeta. É tá. Ai, bufeta. Os toma, velho. Toma na você. Oi gente, o zumbi não eu morre, cara. não sei quê. Oi, oi, oi, oi, tudo bom? E aí, suave, tranquilo, não nada. É você, tio Lucio, de novo. Sou eu mesmo, sei de novo. Cadê a gasolina? Drop aí a gasolina embaixo, mano. E aí, velho? Me abraça, por favor. Aí ah! não sai, vocês querem o zumbi? Que porrou o zumbi! Sair, mano. Não, tá saindo, mano. aí, E tá... tá aí, atrás, hein? Ei, vai descer mesmo aí? Ah, os caras já mataram. Eu que vir cá, Ah, já mataram tudo aqui. Só é bom mesmo. Que isso? Aí um zumbi. Ô oh, mano, tem que Oi, demolador. Aqui. Demolador. <risos> Demolidor, é tu mano Demorador. Cadê a gasolina mano? Quem que tá com a gasolina? Eu, eu, eu jovem conectado e fui na Argentina Já a gasolina aí no, no chão aí mano Deixa que eu volto lá Oxi, marco vale com isso, mano Mas eu sou uma vadinha gostosa Ai, ai, ai, gente, me ajuda Alguém tem muita Ai, não Gente, eu tô gemendo muito Gente, eu tô gemendo, socorro. eu tô gemendo. Nossa, você tá cansado. Pega ele no chão, safado. Aqui, ó. Aqui, ó. Morreu, olha lá. Ah! Vai ser burro lá na minha casa. falando pra que tudo isso, mano? Nem sei jogar. Como não, cara? O bagulho é o básico. Como que você sabe o barco? Andar, bater... Alguém, alguém tem pirou. Rápido, por favor. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui. Corro pelo amor de Deus ajuda eu ajuda eu, eu tava aqui embaixo tava aqui embaixo Ó oh, mano ainda bem quase que eu morri infectado mano salvou eu de nada Ai, não. é um por todos e ah, todos furam curativo. curativo Curativo eu tô aqui <risos> se eu corro eu Tem embaixo então, Tem curativo help, sanguíno, então, help aqui embaixo alguém joga uma arma Mano, não acredito que eu vou morrer de sangramento. Melhor do que morrer estrupado pelo zumbi. Precisa deixar mais gasolina, velho. Ô, mano, eu preciso, sabe de que... Ô, eu quero usar esse tanque aqui pra explodir tudo. É negócio, é... Curativo de sangue, curativo de sangue rosa. Porque ele tá aqui em rosa com a dada. É, é bandai. É bandai. É. Eu tô... Eu tô aqui, mano. Tô falando aqui. Eu tô lá no começo, velho. Não tem como eu ir pra entrar agora. Tô tentando achar o. cidade da glória. Tem uma gasolina aqui comigo, aqui, pelo amor de Deus. Olá, tudo bem? Eu sou o secretário. Eu consegui. Gostaria de fazer o cadastro, meu bom homem. Glória. Que isso, erro do nada. Cadê a gasolina, Deu erro aqui, ó. Gostaria de fazer o cadastro, eu sou o secretário. Parece uma Eu vi um cara na janela lá velho. Tô digitando no computador digitação É do mesmo. na loja de café? É não na loja, de café. Calma, calma, eu Calma aí, mano. Gente, ele ajuda, ele tá desesperado. Cara, eu tô em cima de uma, de uma secadora de roupa, eu acho que é uma Tô Tu tá me vendo, tu tá pra me pra vendo no prédio? Tu tá me vendo no Lembra de mim? Você lembra de mim, né, de mano? Tu lembra de mim, mano? De ontem? Cai que, é que eu lembro, mano. Só que eu tô numa situação de perigo aqui, carai! <risos> Vai, eu vou te buscar! Eu vou te buscar! Já saí, mano, já saí, saí, saí! saí. Ele, é, ele é a donzela em vi. perigo! Socorre, mano! Socorre, Me socorre, lembrou mano. De, de, socorre, da pne do Scoobidão! Tem muito erro, vindo! Tem muito erro, mano! Tem muito erro! Tem muito erro, socorre, mano! O que que são? O que que são esse erro? Fala a boca. Gente, quem vai assistir o vídeo depois no canal? Bora ver! Falta quantos ainda? São três? Eu tô aqui segurando! Cadê é que eu tô, vou segurar ele também? Eita, murlador! Você eu... é gostosa mesmo? Era, era, era, ele era do Zelo em Perigo. Ah, de gente, verdade. verdade. Pra mim, Alguém tem uma pistola. Eu tenho munição pra pistola. É gostosa, tudo bom? Mano, tem. tem. tem gasolina aí, é pistola, sei lá, preço de uma pistola. Quem me dá uma, um pouquinho de munição de 12, só um pouquinho mesmo. Não, não, não, Ai, ah, não sei para que eu matar isso, ô tá Ai, mano, eu preciso de pílula de novo. Quem, quem, quem? Vem, vem cá, vem, quem, quem? vem cá, vem cá. Vem cá, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah. Eu tenho o remédio. Vem cá, cara. Vem cá. Pílula, cadê Rápido. você? Eu aqui na sua frente. Não, cadê? Tu. Aí a pílula, aí, no chão! Tô aqui no chão. Valeu. De novo, vem, de novo, Essa pílula é infectada gente. que de... de... Ah, convém, vem, tá Oh, Não, eu tô quase ah, me perdendo todo dia. Pega remédio ó o Taco, pega remédio aí. Já peguei. Eu não vou, aí. vou deixar aqui só remédio tinta, eu acho alguma indição de dois Achei arma com que eu preciso Alguém foi procurar a gasolina, mano? Também infectado Já acabou minha missão, velho, que isso? Ai, tô de muito Precisa de 45 70, Delícia, tá? delícia eu acho que eu tenho 45. 45. Delícia é você Ponto 45, 54 balas Joguei no a também tenho da caixinha branca Mano, tem muita arma pra missão sobrando aqui, velho. Ajuda o cara lá! Acabou tá a missão. Ela fudeu, filho da puta. Mano, cadê a gasolina, mano? Ali. Alguém quer ajuda pra procurar aí não, velho? Alguém quer vir comigo? Eu vou contigo, mano. Aproveitar que eu Ah, agora eu aprendi como é que.. Bora, Júlio, então, bora, bora. Mano, vai Eu tô supindo. De... Tem o 762, 556, 45 CP, mano. Não oh, eu não tenho nenhuma arma aqui, assim. de mão só tenho um de fogo. Caramba, eu tô que um oh, oh, eu tô achando que eu de 9 que eu tô vem isso que eu tô achando que que que eu tô fazendo? eu que uma, uma Não, eu dei pra ele Mas só que tem é a munição, né? Porque... Ei, deixa que eu vou na frente, deixa que eu conto e atire. Ô, oh, mano, o remédio... Você sim, tá. Infecção por um instante, véi. Você tá bem, não? Você tá bem, não? Não, eu, não, eu achei pera, que... Peraí, peraí, dá atira, sempre. não atira, mano. Dá atira isso, cara. Deixa que eu, essa daí é boa, é bom pra matar. Mano, quantas ah. ele são assim, você tem, véio? Eu? 16. Ah, ah, tá. Caralho, ah, já dividi igualmente ele, né? Tu não quer a doze não right. e trocar pela see. pistola? Valda volta pra cima, via. volta pra cima Quer trocar a doze pela pistola? Meu é. Deus, mano Já vou pegar o remédio aqui, né? Ai, sim, mano Gente, onde vocês estão? Tamo caçando a gasolina Uma lanterna, já passei. Olha a bala do fuzil aqui, mano Aqui, ó, vem cá Bala do fuzil aqui, ó Gente, cá, vamos subir não. nadando Vanessa de novo. Vanessa, Vanessa vagabunda, não para de, de aparecer. Vamos ficar juntos aqui que é perigoso pra todo mundo morrer, mano. Cadê o cara do fuzil? Vem, vem. Bora, vamos ficar aqui dando proteção, mano. Cara, eu conselho, eu vou entrar. Zumbi que corre, cuidado. Ah, não é tu. Onde é que pode ter. É, é, que é isso, eu entro dentro do bagulho. Tá, tem sim Vai. zumbi que corre. Achei a gasolina! Achei, achei, achei! Ai, cadê ele? Uhul! Cobri eu, cobre eu, cobre eu, cobre eu, cobre eu, cobre eu, cobre eu. Meu Deus, com tanto vai. cobre -o, não dá eu dá pra fazer um pancadão. Bem vindo, bem vindo. Os da frente tem gente que tá cheio lá na, na, na, na, na, na coisa, que eles assim, não pedem em cima dessa lojinha aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. lá, lá. Aqui, ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Help! Vai, mano, vai! Vou sair daqui. Eu sou inútil, eu não quero fazer nada. Nossa, os outros são muito. Tô tipo, no reba, mano. Eles nem pra vir sacrificar com a gente cuidado, aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô curando. Os caras nem pra vir com a gente caçar gasolina, mano. Os caras. assim, não né? É verdade, bem verdade, bem. Quem acho. pegou a gasolina? Quem pegou a gasolina? Concordo fazer, plenamente. Vou fazer, vou fazer. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. <risos> Tem munição de fuzil lá embaixo viu, muita outro morreu aqui. Espera, espera aí que vem Espera aí espera, espera, Mano, eu... essa minha, essa minha, é, minha, Cadê mano? Tô indo, tô indo, indo, quem que dava com a gasolina mano? Tá com o tá com o não, tá, não, tá, tá, Eita, carai, isso? Ô oh, cara, que bom, tá? meu, mano Seu matou, Deus, foi... Meu Deus do céu, o que foi isso? Vamos, tempo. gente, vamos, vamos. vamos. Mano, nossa. Cara, você não tá vendo que tem gente que tem jeito. Foi sem não, querer, não, mano. Foi meu sem Deus, Deus do céu. Parabéns querer, pelo vídeo. Mano. Mano, mano. Isso não foi vi gravado, vi viu? Eu não vi que eu tava com a TNT, mano. Ah, não. Que merda que eu fiz, velho. Isso foi gravado, viu? Foi gravado. <risos> Eu já tô chegando aí de volta já. Precisa de mais um que agora? Olá, eu sou o que atrás. Vai botar a gasolina? Febra em pinto. Um. Vai precisar de mais um então. É e aí, que o que você pretende fazer agora? Dois? Bora tomar no cubo. AAAAAAAA! Ah! Ai não! Fai na minha frente, vagabunda! Para de bater, mano! Nossa, velho, tu me machucou de novo, mano, tu tem que pariu. Tá vendo que eu tô curando oh, injeção? Ô, oh, oh, bater no amiguinho aí, não pode? Bater na amiguinha aí, não pode? Eu tô meio, eu tô meio, eu, eu, eu tô no máximo te... aqui pra, mano, aí, pra, pra, pra, pra <risos> Eu não tomei meio um dano, velho. Eu tô que eu, eu tô sem arma. Mano, desculpa, isso mano, foi sem querer, mano, na moral. Isso foi gravado, viu? Foi gravado pro vídeo. Você só matou. Mano, sei é que bom. ele tá aqui, mano. Ah não! Coitado do cara tá morto até agora lá. não, eu acho Já comigo, peraí Pera aí, mano, que eu tô sem arma nenhuma. Vambora, embora. É, só com uma granada. Alguém né, que é, né? a gente fala do que que mais precisa. Acho que duas gasolinas, cara. Tipo, no objetivo tá apontando dois negocinhos verdes. Porque... Eu tenho um pelo, lá Então é dois. Sim. Mano, vem 4 pessoas e separa mano Vem 4 pessoas, tem, cadê? 4 pessoas, ter ter reuni ter ter aqui, ter aqui ter ó, na sala tá Reuni aqui tá na tá aqui, sala tá aqui, vem cá, vem Reunião dos, dos gados. Vou tomar tá remédio. remédio, tô negociando de novo Pode tomar mano, só com cuidado. Eu vou pegar uma gasolina e outra pessoa pegar outra, beleza? Talvez vê se não toca tá mais granada, tá bom? eu não tenho nada não mas eu te vejo vamos todo mundo fazendo a competição do outro velho aí, é, eu sou com mais vida peraí deixa ir na frente taca tá TNT ali no zumbi eu não sei ou não no zumbi ta tá? minha... pra tacar ali a gente tem né mas ela não tá aqui em vocês velho se querer foi tudo gravado não achei uma, achei uma. uma Tem uma para cá, tem uma pra cá Pega essa aí vem embora minha vista, eu aqui, eu Mas, Pega essa negócio, mano, pega Já tô indo, já, falta um Ô, me dá uma cobertura aí, o Luiz, Falta só nós, Já botaram aí a gasolina, já mano. Curando, curando, curando, curando. Não cura agora não, mano. A gente ainda tem muito caminho. Vambora, vai, embora tá vambora. pouco mais. Estamos quase. Que merda, mano, isso acabou, mano. Desculpa. Acabou a munição, acabou a munição. Bora, mano, só bora. Só esses dois aí, mano. Bora, bora, bora, bora. bora. Já me Finalmente. Finalmente Acelera Mano eu preciso desse lado é tá então Tem alguém não... limpando a área lá embaixo? Não, tem que eu acho que todo mundo vê Ah, se não tiver ninguém vai ser difícil de passar mano Eu preciso da pílula Rápido tenho eu sobe aqui de novo tenho, Sobe aqui de novo Sobe aqui de novo Meu Deus tá indeminado eu já peguei uma aqui embaixo, né? eu vou pegar essa dia zero. Eu sou o único doente aqui com o mano, pode... ah. Tudo. Não. E aí, mano? E aí? Vai matando, Tá tirando no chão. Não, estão no chão, né? Aperta o botão do meio do mouse Tá no chão. Oh, bom dia! Bom dia. Bundinha! Assim amigo! Eu tava jogando Soviet Jump Force, aí, eu... aí meus amigos me convidaram para essa porra. Na moral velho. Na moral, mano, eu morri! Pera, deixa o Piapolar! Aí, meus amigos tudo, cuidaram! Eles me convidaram essa porra, só que não quiseram jogar comigo, então é.. Nossa, a gente tá aqui com você! Maldade, velho Mas estamos aqui com você, Somos seus Sim, é amigos Sim, é agora, mano. Yes. Você não sai falar não. O que eu tinha foi pro pack, flex, Já chama lá na Steam já, tá ligado? Ah, yes. Chama lá se você for nível alto. Encostaram no... Todo mundo aqui yeah. é nível zero, mano. Você quer que fazendo site no jogo, mano? <risos> Tento, Todo mundo empurrar pobre empurrar. Ah mano, eu precisava de Ant velho. Por favor, corre porra. Eu tenho nada, eu não, mal lavadinha! Eu aprendi de empurrar o zumbi agora. Letra tá V eu também aprendi nesse vídeo eu tô gravando, tá? Ah. já botou a gasolina, já botou a gasolina aí mano pô, agora a no left for sai de trás, oh. eu vou atirar em algum lugar tá aqui mano aqui ele segurou o dedo, mano, solta, solta aí embaixo do cê mesmo hum. Hum. eu tô despertado ah, vou ver se eu tenho que falar. Que... te matar. Posso te matar? Dá um tiro, não, dá ficar, tá, Vem, vem cá, cá, vem cá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não! Eu morri, mano. Meus não, Eu morri, mano! meus amigos, me, eu me Abraça eu, abraça minha tudo. vida Foi difícil Foi é. Chegar aqui foi difícil. Então, eles me falaram que tem um botão que você segura e você mira a arma pra própria cabeça É, isso aí já é do jogo já Não, não é, Alt F4 Alt F4 é sério, né? Pera, o que que acontece com a tua cabeça? Eles me recomendaram essa porra só por causa disso Ai meu deus, meu deus, Ai, meu deus Me é ajuda, então, meu deus eu, eu, tá eu, eu, eu, eu morri, por favor Onde, é Onde é que você tá, mano? Onde é que tá? Lá atrás, mano, tô subindo aí Eu tô naquela escada lá, preso Me ajuda, hein! Toma no cu, velho Eu sou um bom dia. Ô oh, mano, você sabe que cada vez que eu morro, né, vai aparecer mais um zumbi corredor, né? Sim, sim. Tá, acabou. Você sabe que eu, eu ainda não matei nenhum zumbi, né? Mano, tem mais. Eu não queria ficar aqui atrás. Né? Quem é que é esses zumbi estão personagem corredor? zoado, eu sou bático. Alguém vem me buscar, por favor. Só segue, só segue. Segui como se eu 80 vezes. Só sai correndo, pô. Só então vai, vai limpando, só vai limpando. Tem stamina né? O coração dela tá pulmão de fumante. Porra. Tinha que ser fumante, né? Que pulou, velho. Ele tem mais pulmão. Pulmão de fumante atira. no caralho. Eu tô sem arma, velho. Né? E eu tô com. Pô, um eu um balde de tiro. Insano, pô. Mano, tem três batman junto aqui. O nome do. Ah, eu nunca vou conseguir mais passar. Vambora, vambora, rápido, rápido, rápido. Mas que tá, deu, fodido. Tá, tá, tá, tá, tá. Ah, mano, eu, eu errando, morrendo, eu tô, mano. É tu tá ah, aqui? mano, eu muito. Tô... Você morreu, Otávio? Não, mano, eu já corri aqui pra fora, velho. aqui pra dentro. Ah, eu mano, tô... mano, eu tô aqui para dentro. mano. Afoga do dentro. Caralho, mano, eu morri de novo. Eu vi, eu vi, eu vi. Ah velho, será tô, que eu mostro? Vou... Eu odeio, é. quando alguém tá infectado, alguém morre e vira zumbi, mano. É? Também não. Eu não sabe se matar. Sei. Ah mano, isso aí é outra coisa já, é. Eu é. vou deixar uma shot grande de pé, acho que só pra mim me matar depois. mano, Ô mano, pega o um fuzil, mano. Aí cada zumbi militar que você mata, mano, você ganha mais munição, dependendo da sorte. Né? Eu tenho duas balas aqui, uma eu vou matar o zumbi e outra eu vou me matar. Eu preciso de ajuda aqui na escada, mano, tem muito <risos> dinheiro de... <risos> aqui, tá aqui, no objetivo, quem o dos zumbis? Tem 12, me dá 12, alguém me dá uma 12. Não, cheguei, cheguei. Eu só tenho uma, e é pra Aí, pronto. Tô... <risos> Presta pra mim, velho. Alguém volta pra mim salvar, mano. Tem pouca oh, bala. Oh, de vou bala, oh. eu vou matar. E aí, pô, quem aí. Pronto, gente. Pronto. Aê. Quem falta chegar? Eu, eu, eu a... já... Eu já é, mano, é só, é só chegar perto do barco agora, mano. É. Falta o saco. A câmera bugou e eu morri, pô. O Jack e o Arthur. Ah, mano, vai ter um bando tipo, mano. Vai, ah, o clube. É sério. Tá, tá, mano. Peguei, mano. Mano, tá ganhando. Peguei, nossa. mano. Peguei, mano. Tu Peguei. deixa, né? Eu não. Tá consegui. consegui! Seguei, mano! De você, eu... Seguei, eu peguei, mano! Isso eu também, eu também. mano! aqui, mano! Pera aí, mano aqui! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! zumbi aqui! É isso, gente, você vai ter que marcar do cara, vídeo. Aqui, não, não vai dar certo. Eu, eu, eu é claro que não. não. Eu te explico. Eu tô dando um. Mano, eu tô fingindo que eu sou um drone, velho. Por que, cara? É realístico de drone. Dá pra fazer é... até drift sendo um espetáculo. Ei, gente, o outro tá com medo ali. Bom, gente, até o próximo vídeo. Pode trocar vídeo. de mapa, trocando de mapa. Troca de mapa, troca. Não tem uma horda de zumbi parada, mano. <risos> Quando apareceu.